Hoje aqui eu tenho a honra de trazer novamente aqui no nosso canal a Sabine, mais o Cristiano, gente, que vem trazer pra gente mais uma maravilhosa canalização de muita cura do nosso amado Cryon. Sabine, Cristiano, sejam bem-vindos, meus queridos. Gratidão, Gleide, como é mágico estar com você sempre, com muitas saudades de estar aqui com as pessoas também lindas que compõem esse canal e a família de Cryon. Só gratidão a você e a todos que estão aqui. Gratidão, Gleide, mais uma vez, pela presença, pelo convite. Para nós é sempre uma honra estar pertinho de você um dia a mais, com essa família linda que se reúne para receber essas frequências de Croyan. Para nós é um, um imenso prazer. Que lindo, né? Gente, enquanto vocês de casa vão lá, olha, preparando a água de vocês para serem magnetizadas, viu, gente? que essa água, com certeza, ela promove curas. Peguem uma aguinha tá? para tomar durante a canalização, porque a gente trabalha com energia, sempre precisa hidratar esse corpo, facilitar que ele possa liberar todas as questões que já não são mais contribuição. Então vamos comigo, tomem esse tempinho só para vocês, queridos, agora... É você com você mesmo, essa live ficará gravada. Em algum momento, se você não tiver tempo agora, retorne depois com o tempo, porque essa não é só uma mensagem, e também você vai aqui receber códigos e frequências de autocura. Lembrando que é autocura porque você precisa permitir que aconteça. Mas aqui nós juntos levamos, ajudamos a elevar a sua frequência para que você possa promover a sua autocura que seu eu superior escolha esse momento e diga que já não quer mais determinadas dores no seu corpo determinadas crenças limitantes aí tudo isso é liberado com a sua permissão então vamos lá respire profundamente entrando na energia permitindo nesse momento que o seu corpo Receba as frequências maravilhosas dessa energia de Kryon. Respire profundamente a cada expiração. Relaxe mais o seu corpo, desde o topo da cabeça, passando pelo seu cérebro, pelo, pelo rosto, pelo seu rosto, pelo seu nariz, as orelhas, a garganta, seus olhos. Relaxe todos os músculos do seu rosto. E relaxe também a sua garganta, permita que essa energia vá descendo pelos seus ombros, pelos seus braços, pelo seu tórax, pela sua barriga. Passe pela região abdominal, faça todas as liberações necessárias de todas as energias que agora vão pelos seus pés e pelas suas mãos em direção ao centro da terra chegam na terra e a terra transmuta todas elas retornando à superfície em forma de consciência e agora vamos ouvir Cryon. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon do serviço magnético. Um momento muito mais que especial. Onde, em uma fusão, o meu parceiro se permite a reconhecer a totalidade da criação quando o servir ao dar a este passo ao lado e sentir o enorme calor de mais uma reunião. Queridos, uma reunião familiar, uma reunião que nós damos as totais boas-vindas, para a ancestralidade presente. Para os familiares. Aqueles que vieram assistir. O caminhar de sua transformação. Nós também damos as boas-vindas às famílias das estrelas. E o recado de todos eles, queridos é que não há necessidade de vocês reconhecerem como seres estelares, mas sim se permitirem ao amor que é que chega de muitos lugares, queridos. Lugares até mesmo que o seu nível consciencial do agora ainda não tenha compreensão da totalidade desta existência que aconchega a todos inúmeros sistemas que participam de momentos como este Mas hoje, amados, nós falaremos dos seres mais especiais que vieram para esta celebração. E esses seres especiais, queridos, são todos vocês, seres humanos. Humanos, que a éus, vem passando por diversos momentos de contínua, às vezes até mesmo adaptação, a um sistema que se transforma, dia a dia, nessa enorme transição, que Gaia vem passando. E queridos, não é apenas nos últimos tempos. Este processo gradativo. De uma graduação planetária. Vem por um período. De longevidade Que agora vocês todos estão se adaptando às primeiras mudanças. Às vezes até mesmo confusos, mas abertos. Abertos para receber um ser que aqui chega através da voz de um homem uma mensagem até mesmo desconhecida. aonde todos vocês... Puderam já conceber o meu nome. E já ouviram falar tantas vezes... Ao eu me apresentar. E isso repetidamente, queridos... Eu vim trazendo para que vocês compreendessem as primeiras passagens frequenciais. Na qual Kryon veio realizar no planeta Terra. E a mensagem é, eu sou o Kryon do serviço magnético isso já lhe abre uma porta para além de sua imaginação. Lhe traz um magnetismo vibracional. Que vos leva até mesmo a uma incógnita. O que seria um serviço magnético? E aí vocês buscavam diversas explicações. Estudavam até mesmo algumas canalizações de Cry. Mas hoje, queridos. O meu desejo. Por ao menos a este momento. Eu me apresento. Eu sou o Cryo. A serviço do novo humano. E isso ressoa de uma forma mais compreensível. Para que você até mesmo saia daquele misticismo. Do que é aquilo que está fora. Do que é aquilo que muitas vezes a linearidade humana ainda não compreende. E às vezes somente vos traz dúvidas. Aonde vocês até mesmo vão esmiuçando aquilo que não haverá compreensão. Pelo menos neste momento. E a família toda que aqui está está a serviço, a caminho para o novo humano. E é desta forma que este sócio sente, ao atravessar o véu, a perceber a magnitude de Deus, em uma totalidade maior, do plano que ele está. Por isso. Que ele nos pede. Eu prefiro. Trazer a mensagem sem sequer. Lembrar de tudo. Apenas alguns flashes. Para que o absoluto. Lhe abraça. E para esses instantes... Ele se livra... De todas as programações... Que ainda há no planeta Terra. Queridos... Para muitos há algo novo. Para aqueles que estão sentados... Até mesmo pela primeira vez. Aqui há uma energia. Aqui há frequências de autocura. Que chega até você. E até mesmo com uma última esperança. Por tudo que já procurastes. Aqui estamos entregando uma conexão maior para sua compreensão sobre Deus. Portanto, queridos, permitam-se que em vossos lares ou aonde quer que você esteja, Abra a porta para Deus entrar. E você pode sentir. As fusões acontecendo. Naquilo que é invisível. Mas que lhe faz sentir. Que há energias. Que aí chegam. E nós nomeamos essas energias de luz, apenas luz. E se por um acaso você preferir abrir os olhos, você verá que sua sala há uma luminosidade diferente. De quando iniciou esta fala. E você pode até imaginar, mas Kryon, tudo funciona tão rápido desta maneira. E a resposta é sim. Queridos, para muitos não há mais preparação. Não há formas que você precise se conectar durante minutos. Ou até mesmo entrar em processo meditativo. Hoje é instantâneo, queridos. A conexão com Deus. Simplesmente porque muitos de vocês. Já se dão conta. Que você é a morada de Deus então não há mais precisão de caminhar para encontrá-lo em é um processo de preparação e é assim que funciona para o meu parceiro e para tantos outros E é por isso que sua sala está amplificada nesta luminosidade que alcança quarteirões. E você, querido, sairá com as mesmas quantidades de anjos... Que os nossos parceiros que aqui estão. Pois aqui olhamos para todos. Como uma única família. Com uma única visão. A visão de se permitir. Que algo aconteça com o seu ser. Seja lá o que for que aqui veio buscar. Até mesmo aquele antigo problema. Que você achava que não haveria mais nenhuma solução. Pois é algo químico. Que você luta. Durante tantas vezes. E querido. Nós estamos aqui para que você confie. E na nova energia, você pode mudar tudo, a qualquer momento, desde que você permita-se a caminhar com você mesmo. Sem sequer pensar com aquilo que está do lado de fora possa lhe dizer ou até mesmo orientar o que deves ser feito hoje pedimos para que você solte todas as expectativas que o externo sempre lhe trouxe com tantas perguntas com tantas maneiras de você conduzir a sua vida. Pois hoje queremos que você se conecte. Com a Kundalini do planeta Terra. Com o Norte e com o Sul. Que se equalizam. Entre o yu e yang. Sem sequer trazer diferença de gêneros. Há uma só frequência aqui. Há um único Deus aqui. Onde este Deus se conecta. Com todos que aqui chegam. Formando um só ser. E para que isso seja compreendido de uma forma humana, eu sempre trago algumas parábolas. E hoje não vai ser diferente. Para mim falar do ser humano. Que está neste processo. E que muitas vezes. Não se encontrou. Pois há um aceleramento. E até mesmo a sua forma lógica. Nos colocam. Em oscilações. Em oscilações que. Às vezes desalinha. Até o momento de você se conectar. E hoje traremos mais uma vez. O nosso belo amigo O Uol não possui gênero. Ele pode ser tanto homem. Como mulher. Tanto masculino. Quanto feminino. Por isso que denominamos. O O-Man. Mas hoje vamos colocar ele. Como uma figura masculina. Só para uma compreensão linear. Para mais uma história humana. E talvez você. Se identifique com isso. Ou um chefe de família. Um homem. Completamente realizado na vida. Diante. De um mundo material. Pois ele tem seus filhos, todos eles já encaminhados nos padrões sociais e culturais existentes no planeta Terra. E com ou também a sua bela esposa, a sua casa própria, ao seu trabalho, a sua empresa pela qual se dedica a Elos. E aparentemente o louco está feliz. Até que algumas frequências. Por ser uma velha alma. Ainda não compreendido e não identificado por ele. Algo em seu interior. Que começa a colocá-lo em alguns, alguns estados de introspecção. O ou se isola um pouco mais. E lentamente a família percebe. E ele. Faz perguntas a si mesmo. O que está havendo comigo? Porque diante de todas as coisas que eu conquistei neste espaço. Parece que há algo que eu ainda não tenho encontrado. Mas o que será? Será? Eu não consigo ouvir aquilo que eu gostaria que talvez um anjo viesse me dizer. Embora eu nunca acreditei em anjos e porque neste momento eu mensurei esta palavra. Eu ouço e surpreende. Pois ele nunca havia interessado por assuntos além da esfera física. Tinha passado por alguns dogmas, algumas leituras. Mas quando se tratava de espiritualidade, o ou muitas vezes recuava. Pois a própria palavra pode ter sido detupada, lhe causando um certo espanto. Será que eu vou passar a ver espíritos? Ou eu vou encontrar alguém dentro da minha casa, sentado em uma mesa, se alimentando do meu jantar? E diversas frações do medo vos afastaram daquilo que não é religioso. É apenas um passo a mais na evolução humana a palavra espiritualidade. E por algum momento. Com a sabedoria da velha alma. Com a nobreza do seu saber interior. Um dia você acreditou. Que havia algo a mais. Quando o corpo físico. Resolvesse aposentar-se. Ele gostaria de receber um descanso. Pois ele trabalhou durante anos. Serviu-se. Para diversas fases de sua vida. Desde os momentos de brincadeiras de crianças. Ao descobrimento da sua adolescência, passando pela juventude, pela construção familiar e pela razão de ver os seus filhos trazendo seus netos. Queridos, se vocês olharem de uma forma humana, o mais normal que aconteça seja isso. Até que o corpo pede um repouso. E você possa ter certeza que um dia você soube que sua alma seria eterna. E mesmo que de fato hoje nada disso faça sentido para você. Mas ao colocar o seu corpo em um repouso momentâneo, nesta noite, algo lhe dirá. Será que há algo a mais. Eu ou -o tantas vezes, ao se deitar. Ele perguntava: o que é algo que eu não esteja enxergando? Pelo fato de estar mudando, até mesmo se afastando de alguns velhos amigos, de muitas vezes eu não estar fazendo aquela festa que eu sempre fazia com minha família. O que está vindo comigo? Eu ou passou a fazer algumas leituras. Assistir algumas programações naquilo que vocês chamam de website. Abriu uma curiosidade em o E ele foi buscar. Buscar conhecimentos. Conhecimentos espirituais. No seu próprio lar. E ele ouvia isso. Ouvia aquilo. Então ele disse a si mesmo. Ah! O que eu devo fazer. É estudar algumas técnicas. Para saber um pouco mais como isso tudo funciona, E eu vou foi atrás. Participou de um aprendizado aqui, de um aprendizado ali, de vários tipos de técnicas, aonde fui os levou. Há mais perguntas. Pois ainda ele não havia se encontrado. Porque diante de tantas técnicas. Muitas humanas, queridos. Trazia até mesmo algumas programações. E você muitas vezes, querido ou. Recorria aos amigos que estavam do lado. E os amigos viam. Ele dizia coisas fabulosas. Pois eu vi um jardim florido. Eu ouvi alguma voz me dizer. Ah, você é magnífico. Eu vi até mesmo as famílias das estrelas passando em suas naves coloridas. O bom via tantas coisas. Mas ele mesmo não via nada. E aquilo apertava o centro cardíaco do seu ser. O ou começou a se achar incapaz de estar diante dessas coisas. O ou até mesmo lhe disse, eu vou desistir, pois todo mundo vê tantas coisas e eu sei que há algo a mais, mas nada é mostrado para mim. E o participava de mais uma reunião. E ali aquilo que era humano em seu ser. Trazia aquilo que você chama de lembranças da mente. E você perguntava. Será que o meu amigo está vendo o que está sendo dito aqui? Como será que ele está recebendo estas mensagens? Será que está sendo agradável, misterioso ou confuso para ele? Será que o meu filho no quarto está ouvindo o que eu estou participando? Ah, ele pode me achar estranho. E quando acabava a reunião, você nem sequer, querido homem, tinha compreendido a mensagem. Porque a linearidade do seu saber Focava em tudo aquilo Que não concedia nada Para o seu receber Nesse instante De algo sagrado que acontece Pois você se preocupava Com o um vento lá fora até mesmo com a roupa que estava no varal então querido para que se aprimorar em técnicas, se as técnicas são humanas, como você é humano, e nós sabemos que hoje na nova energia, você pode apenas trocar essa palavra, eu irei participar de um conhecimento, um conhecimento espiritual, eu irei participar de um assunto de espiritualidade, eu irei participar de uma fusão com Deus. Apenas uma mudança de palavra. Colocou o o em uma virada de chave. Em uma mudança de paradigma. Até que um dia, o OU soltou todas as expectativas que havia aprendido. Deixou de fazer perguntas inúmeras vezes para diversos amigos que cada hora lhe traziam uma coisa. Pois a rotatividade não para. Tudo muda a todo momento. E isso, muitas vezes, deixaria o voo confuso. E ele resolveu. Eu vou deixar de dar as mãos para todas essas coisas. Eu vou me permitir. Ao que Deus... Que está dentro de mim. Tenha me mostrar. E aí, queridos. Aconteceu a rádio. Pois uma voz. Uma voz que não era em seu ouvido. Não fazia nenhum sentido. Para os sentidos humanos. Em percepções. Uma voz. Soou. Dentro do seu ser. Que lhe causou um eco. Um eco que saiu de dentro para fora. E até mesmo aquilo. Que se chama. Pineal. Começou a formigar intensamente. Intensamente. E o ou percebeu que estava tendo uma comunicação. E não era uma comunicação do externo, que de fato muitas vezes ajuda. Sem lhe causar dependência do que é dito ou não dito para que sigas. E o Ou se permitiu a sentir aquela voz. E a própria palavra, sentir a voz, se tornou mais místico de qualquer conhecimento que o Ou havia tido. E a sensação que lhe deu. Como se realmente ele estivesse ouvindo algo. Uou. Liberte todas as paredes. Todos os muros. Desencadeie o medo. E saibas, querido Uou, que todas as vezes que lhe disseram que toda ajuda viria do alto, que de fato há de vir. Mas também ela pode vir de todos os lados. Inclusive de baixo. Ao contrário daquilo que você escutou por muitas vezes também. O que vem de baixo pode ser perigoso. Oh. Eu odeio por os muros, muros pelo menos por alguns instantes, e ele percebeu o seu corpo esquentar um calorão enorme vindo de todos os lados. Não somente do alto. E uma circunferência. Pode ser sentida. Pelo seu ser. E mais uma vez o ou Escutou. Como sentir. Uou. Você ama caminhar na floresta. Então, dirige-se a ela. Pois é a força do planeta Terra que lhe convida a dar uma volta entre as folhagens. E o ou se sentiu entusiasmado. E quando o Will decidiu passear no bosque, uma enorme rua se iluminou. Havia velas para todos os lados. Uma estrada de velas. Até mesmo para manter uma crença, uma crença humana, mas que naquele momento seria necessário para o homem. Pois ele viu esta estrada de velas e caminhou entre elas e associou que o caminho era de luz. Pois a luminosidade que todos aqueles pontos de luz trazia. Formulava um caminho só. Um caminho de pura luz. E pela primeira vez. O Uou sorriu por dentro. Pois ninguém havia dito. Nenhuma técnica havia mostrado aquilo para ele. Pois as técnicas que ele tinha como concepção. Não havia ainda mudado aquela chave interior em seu ser. Algo espiritual estava acontecendo com o homem intensificando os seus conhecimentos que haviam tido como um homem de família. Pois ele sentia calafrios. Sentia a energia correndo para o corpo. Lembrava dos nomes do que havia concursado. E mesmo assim ele dizia. Uau. Aquele aprendizado que eu fiz semana passada. Parece estar mais forte. E de fato está você está reconhecendo que tudo o que aprendestes é para uma evolução espiritual. E ao se aproximar da floresta, uma grande família veio de encontro ao amor. diversos elfos, seres encantados da natureza, elementais de muitos reinos, veio de encontro a ele, e aquilo lhe surpreendeu, pois todo o medo que havia de ao encontrar algo fantasmagórico algo horripilante ele encontrou amigos amigos sorridentes amigos que alguns voavam outros viravam piruletas por todos os lados e o ou se entregou a um mundo de fantasias fantasias espirituais e percebeu a benevolência que é aquele caminho de luz que é aquela floresta abençoada e com estes novos seres. Que ele muitas vezes temiam. Quem serão os elementais da natureza? E o ou se fundiu. Aquilo que é espiritual. Ali se criou uma fusão. Uma fusão além da percepção. E o ou oh recebeu o que nunca havia encontrado nas conversas entre amigos, nas consultas realizadas, até mesmo nas confusões que haviam lhe dito devido à possibilidade maior do ego humano. O, o finalmente reconheceu o caminho da luz, o caminho metafísico, algo esotérico, o ou reconheceu. E ao retornar para casa, o ou se dirigiu. a uma biblioteca que ali ele havia sempre passado tantas horas olhou para todos os livros e concebeu o que houve comigo hoje nenhuma dessas páginas pôde me mostrar Eu estou aberto ao meu renascimento para uma evolução espiritual. E eu agradeço a todos vocês, grandes autores, até mesmo amigos próximos, que me disseram tantas coisas. Mas hoje Deus falou comigo. Hoje eu me senti, Deus. Pela primeira vez. E eu realmente senti. Porque o meu corpo pulsava. O calor era intenso. E o aconchego da preciosidade do planeta Terra me trouxe uma sensação de puro amor. Queridos, muitos estão como o. Um. Muitos estão a caminho de uma nova descoberta. Portanto, amados. Deixe de fazer tantas perguntas. Permita-se... Apenas... As respostas. Daquilo que você nunca perguntou. Permita-se a sua... Fala interior. Lhe conduzir... Aos conhecimentos... Que a sua inata lhe traz. Reconheça que todos os aprendizados. São processos espirituais. São comunicação além do corpo físico. Portanto não é técnicas. É um avanço espiritual. É uma comunicação com a família do outro lado do véu, que também é metafórico. Queridos, percebem aonde queremos chegar para que vocês reconheçam que há uma espiritualidade presente. Que há seres muito mais do que benevolentes. Ancorando esta terra. O DNA pleiadiano avança dia a dia. As mães estelares olhando pelo planeta. Há frequências dia a dia. Frequenciando ainda mais Gaia. Há uma família que ama o planeta Terra. Então não precisa, queridos. Buscar perguntas. Que vos provoca medo. Quando será a próxima catástrofe? Quando será a próxima revolução? Há uma espiritualidade presente, e isso é tudo por hoje. Eu sou o Cryo que vim do serviço magnético e que hoje trago orientações para o novo humano e assim é gratidão Brian gratidão Cris Venham retornando aos pouquinhos, sentindo o corpo, mexendo as mãos, os pés. Se dando um grande abraço. Sentindo os -se pela família e por você, mesmo, do outro lado do véu. Um abraço, Cleide. Eu faço também. Faz tão bem, gente. Se abraçar, não é? Sentir se abraçado. Que energia maravilhosa, gente. É. Energia maravilhosa. Gratidão, Cris. Muito obrigada. A tua a, Kryan, a Sabine. É por esse momento mágico. Nossa, eu me sinto. Nova, gente. Revigorada. Como se eu tivesse dormido a noite toda. Que lindo. Bem. É, bom. E o pessoal de casa, se quiserem deixar aqui também o comentário de vocês, fiquem à vontade, meus amados, viu? E depois, olha, que já estão vindo pedidos de oração. muito gratidão, gente, gratidão mesmo. Né? Que lindo. Olha, vamos tomar aguinha? Saúde a todos. Saúde. O tempo todo, né? E... Mensagem, Mensagem linda, não sei se o Triste teve alguma clareza, né? Mostrando sempre que Cryo mostra, Deus está dentro de nós, né? Não precisa procurar fora, está tudo dentro. É, é, é verdade confiar, né? Confiar naquilo que está dentro da gente. E também, olha, me respondeu algumas perguntas. Uhum. Gente, que lindo, porque eu ainda estudo, né? E aquela moda de estudar, estudar, buscar, buscar, uhum. e não é bem assim. Né? A gente às vezes fica trazendo tantas informações que às vezes uma acaba atrapalhando a outra. E eu estava me perguntando exatamente isso, e o trouxe nessa mensagem sobre isso. Né? Eu, tenho, eu tenho programado aí é, uns dois ou três cursos ainda para fazer, vou fazer com muito amor, porque eu sinto que vai agregar muito, que é junto com a Aline, a Socorro, a Silvânia, né? essa imersão, e também da Mesa Quântica Siriana, e qual outro ah, o outro tá vindo, né? Tá tudo bem. É. Vocês também estão promovendo, gente. Eu passei por cursos com a Sabine, mas o Cristiano, que foram, assim, pra mim... Olha, foi o, o meu... Aumentou a minha sensibilidade muito, muito, muito, viu? Até a... Uau! Sabine, conta pra gente como é que tá o andamento para o novo evento que vocês estão programando, Flor. Uhum. É, então, nós trabalhamos com a energia Medical Energy of né, que nos foi trazida por Kryon, e nela trabalha uma egrégora de seres multidimensionais, fazendo as autocuras, expansão de consciência, e a forma de aplicar ela é simplesmente ancorar a energia e intencionar a pessoa, o superior da pessoa, vai fazer tudo que é necessário para que ela libere todas as crenças limitantes, os traumas, todas as coisas que não são mais contribuição para entrar na nova Terra, para ser esse novo humano. Né? E nós agora estamos começando o primeiro curso do ano, agora no sábado próximo, na sexta-feira teremos a noite com o Brian que é uma canalização por Zoom, para as pessoas que escolherem também para quem vai fazer o curso, para a primeira conexão com essa energia. E aí no sábado teremos um curso longo, umas 10 horas, conosco, é, online. Então podem fazer de qualquer lugar do mundo. E é muito gostoso, a gente conversa, a gente troca energia, nós contamos a nossa história, como chegou a Medical para nós. E alguma coisa de física quântica também, então, coisas para é, justificar aquele momento juntos, porque, na verdade, acontece uma sintonização com essa energia e que a pessoa que fizer o curso pode atender a família, pode atender com essa energia e, principalmente, vai estar elevando muito a sua própria vibração. Né? E aí, depois temos a sequência dos cursos, o curso 2, o curso 3. O curso 2 é o avançado, que vai trabalhar em questões de ancestralidade. E no curso 3, canalização e cocriação, e aí temos o curso 5D, para quem já fez os três níveis, né, esse curso vai falar um pouco mais da Federação Intergaláctica e de todo esse trabalho que é feito aqui na humanidade, com a nossa e com também outras ferramentas, com certeza, que estão sendo amparadas por essa egrégora linda que está aqui, contribuindo nesse momento com todas essas transformações, né. Gente, eu posso assegurar a vocês que cada um desses encontros são imersões que você faz junto, que transformam a sua vida, transforma mesmo. Eu quero muito, muito agradecer a vocês por todo esse movimento que vocês estão fazendo. Eu quero responder aqui a pergunta da nossa querida Meire. Ela gostaria de saber quem é Kryon. Quem é Cryon, minha flor? Olha, deixa eu te falar. Clica aqui no YouTube. Quem é Cryon? O nome do nosso canal e você vai ver. Tem um vídeo lá mais recente explicando quem é Cryon. Tá? Numa versão mais bonitinha, gente. Porque no início aqui do canal eu fiz uma versão Quem é Cryon de duas horas. Nossa! É. E aquele início de, de vídeo, né? De canal você gagueja, eita, Lele, eu falei, gente, não. vamos fazer de uma forma mais resumida para que as pessoas compreendam, né, mais pequeno, mais pequeno, você fala mais pequeno, sim. Menor, é. né? Menor. Sim, tipo, mais Mas é porque quem fala mais pequeno é em Portugal, viu, gente, eu estou só, sim. em Portugal é certo. É. Aí, e... E o que ele sempre nos fala, a sempre nos fala, não tente entender, e ele falou isso a canalização inteira, né? Nossa mente racional, ela é de terceira dimensão. Ela não consegue absorver essas verdades maiores, né? Uhum. Então, não tente entender, você vai ter muitas explicações. O próprio cry fala várias vezes de forma diferente quem ele é. E, mas é uma energia que nos conecta a, a Deus, né? A, isso. Ao Criador. Então, isso, isso. É igual, desculpa, Flor, é igual aqui a, a nossa querida aqui, da Arquitetura do C, a Kátia Lisboa. Ela respondeu para ela, sentiu no seu coração. Eu achei muito lindo. Sim. E eu queria compartilhar isso com vocês. Muita gratidão, minha querida. Kátia do né, que curso no sábado, Kátia. Beijo, tem alguns manifestadores aqui. Você deu ah, algumas... São manifestadores, nossos colegas da Medical Energy Authentication. Queridos, sintam no coração e venham conhecer um pouco mais da Medical Energy Authentication, se ressoar no seu coração é para você também. né? Estamos Muitos já estamos conectados e já fizemos esse projeto, estamos agora trazendo aqui para Terra, então você pode ser família também. E é isso, sempre gratidão por você, Gleide, por toda a contribuição sua mega contribuição, né, aberta a tantas é, contribuições, sendo e recebendo contribuição, isso que é bonito, né? Obrigada, e olha, vocês também, por sempre tirarem um tempinho de vir aqui trazer essa energia maravilhosa de Cryon aqui no canal. É, eu espero muito, né, do jeito que estiver nos planos, que essas essas canalizações junto com essa energia fantástica que ela expanda assim pelos quatro cantos pelos quatro cantos deste mundo né para que a nossa ascensão aconteça em um conjunto maravilhoso né gente é isso aí muita gratidão olha vamos marcar mais uma próxima live com certeza e eu agora gente estamos terminando a nossa live eu quero agradecer o pessoal de casa pelo momento também que eles estiveram aqui com a gente, se inscrevam no canal, deixe o seu like, seu comentário, compartilha, que vai ajudar muito, gente, para o crescimento aqui do nosso canal, tá bom? Que só tem um objetivo, tá? Que é a expansão da consciência, tá bem? A conexão aí do ser humano...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 Beijos, meus queridos. Fiquem todos com Deus.